Bom, pessoal, aqui temos a raquete que nós construímos, né, de papelão. E aí, a ideia dessa próxima atividade é construir um campo e aí você vai construir do tamanho que você tem disponível para jogar. Eu aqui fiz um pequeno campo, tá? Daqui a pouco vocês vão ver de outro jeito, para fazer as habilidades de rebater que eu vou pedir para vocês, tá? Podemos usar a peteca, que a gente construiu também, uma bolinha de tênis, que pinga, uma bolinha de golfe, que pinga, uma bolinha de borracha, que também pinga. Eu vou começar utilizando a bolinha de borracha. E aí a ideia é experimentar. Rebatendo com essa raquete de mão, eu posso rebater direto na parede, Tela apenas na minha mão, e aí é interessante que vocês sempre usem a mão direita e a mão esquerda para realizar a rebatida.